Uh. Casado flow, faixa rap uh. Nada é impossível para aqueles que tem a possibilidade de tentar, tá ligado? Uh. Não é sempre o titular que decide o jogo Não é sempre o que tem mídia que faz um som cabuloso Não é sempre quem tem uma arma que é o mais perigoso Me dá o beat uma caneta que eu cala a boca do povo Cria de favela, acostumado com sufoco Vou honrar todo do morro Meu mano antes que eu morro Não quero ficar pra trás então por isso eu corro Ninguém nunca nasceu sabendo então por isso estudo em dobro É só vai conseguir quem tiver persistência Por isso na escola do rap eu sempre fico independência. Será que só eu percebi? Que viramos alimento que mata a fome da mídia Então que seja para já um alvará Que liberte sua mente bote ela pra pensar Escrevo o hino e gravo pra tu escutar Uso minhas letras de escada para poder chegar lá Mas assim que eu chegar Levo comigo quem o dia incentivou pra eu não parar As batalhas não posso deixar pra trás Sigo nas batalhas da vida e nas na rodas culturais O rap abrindo portas, eu abrindo minha mente Evoluindo cada dia para não ficar pra trás Escrevendo minhas letras dentro do busão lotado Com o um fone no ouvido, escutando racionais Cantando rap pra Deus, ele se emociona e vê que o mundo ainda não está perdido Diz que o rap é um método que funciona que pode livrar muito moleque de virar bandido Um preto morre na favela e a mídia se cala Policial de inocente e a mídia se cala Criança passando fome e a mídia se cala Mas isso só não acaba porque o povo se cala Nunca desacredite de um moleque Que o sonho dele é só querer rimar Você nem tá na correria, irmão Então nem pode criticar Saiu de casa pra batalha, cada verso na batida. Sai dentro do coração, passando sempre minha ideia. 2018 é tudo nosso, faixa rap campeão.